Bom, o principal benefício que esse grupo trouxe foi, assim, é, existia alguns anseios da comunidade, né? E esses anseios, ninguém preocupava com isso, ninguém se preocupava em trabalhar, e procurar, e tentar organizar isto né? Então, é, com, a, com o trabalho que a Júlia fez, o que, que, ela, que, que ela fez? Ela direcionou esses trabalhos de uma maneira que pudéssemos é, de uma maneira, isso daí vira fluir. Né? Hoje nós já temos alguns trabalhos que já foram concluídos, certo? na parte do turismo, na, na parte de, de beneficiamento do, do, dos laticínios, dos frigoríficos que existem na cidade. Né? A parte de trabalhar com o CISB, que era um anseio dos frigoríficos, dos laticínios, que não tinha. Né? E hoje tem outros métodos, outros projetos que estão tá fazendo na parte que o grupo está trabalhando.